Salve, salve, minhas guerreiras e meus guerreiros! Eu sou o professor Emílio Júnior. Antes de iniciar qualquer rotina de treinamento, preste atenção. Tenha liberação do seu médico e tem a orientação de um profissional em educação física. Vamos trabalhar região abdominal. Ele ensinar passo a passo uma sequência de exercícios para você poder tirar o máximo proveito. Lembrando que... Não adianta fazer somente o treinamento, tem que ter cardápio. Então, entre em contato com esse número do WhatsApp, fala com a Daniela que você quer o cardápio completo da promoção de 20 reais. Tá? Cardápio completo da promoção de 20 reais. Seja para emagrecimento, ganho de massa magra. E, lembrando que o cardápio, como é feito para atividades como essa, você necessita sim ter carboidrato para te dar energia. Ó, toalha felcuda... Tatame, colchonete, o que você tiver em casa é importante. Você vai deitar, assim ó, vai deitar, ok? Deitou? Decúbito dorsal, que é deitado de costas. Primeira, primeira coisa que você vai fazer é essa daqui. Vai fazer a extensão das suas pernas. Só isso, baixinho, e segurar. E aí você faz uma contagem. Eu estou levantando a cabeça, não é bom levantar a cabeça. Não deixa o calcanhar encostar no chão, não pode. Só ambos os braços na lateral do seu corpo, vai elevar ambas as pernas e segurar. Segura mesmo, com a perna esticada, estendida. É só fazer esse movimento. Quando você faz esse movimento, essa musculatura aqui da sua barriga, do seu abdômen, vai estar sendo toda trabalhada. Então você vai trabalhar todo o seu abdômen com exercício isométrico. Professor, o que é exercício isométrico? Exercício isométrico é quando você trabalha o exercício sem ficar movimentando o seu corpo, tá ok? Então, prestou atenção? Vou demonstrar mais uma vez para você aprender essa dica. Ficou deitadinha? Está com os calcanhares encostados ao chão, ao solo. Vai contrair o seu abdômen e elevar ambas as pernas. Contrai e eleva somente esse movimento. Vai lá, faz aí, segura, aproveita e fala para mim se você está sentindo ou não está sentindo o seu abdômen. Tem que sentir doer, tem que sentir rasgar esse abdômen. Tá? Ah, não é inscrito ainda? Inscreva-se. Inscreva-se, toca nesse primeiro sininho para você receber todas as notificações aqui do canal. Garanto que você não vai se arrepender. Outro exercício, aproveitando que já está deitado, a gente vai fazer o seguinte. Faz a extensão das suas pernas, assim, como eu estiquei ambas as pernas. Você vai deitar. Deitou. Ok. Vai elevar ambos os braços dessa forma. Aí você vai falar assim, professor, o que, que eu vou fazer? Simples, só tirar suas costas do chão, assim, ó. Elevou, tirou as costas do chão, subiu, parou. Volta, desceu. Elevou, subiu, tirou as costas do chão. Conseguiu pegar? Sei que é difícil, sei que é complicado, parece fácil. Eu sei tudo isso, tá? Parece fácil o professor fazendo, mas quando vai fazer em casa, aí você tenta. Sabe o que acontece, minha guerreira? Eu já vi muita gente tentar e fazer isso aqui, ó. <risos> É difícil. Eu sei que é difícil. Eu sei. Então, eu vou explicar uma técnica para você tentar fazer. Primeira coisa. Eleva o seu braço. Ok. Quando você elevar as suas costas, você flexiona um pouco as suas pernas. Pronto. Ficou mais fácil. Vai descer, estica as pernas. Vai subir, flexiona, puxa as pernas. Porque assim, você consegue fazer o movimento. Mesmo Fazendo isso, não conseguiu fazer, minha guerreira, calma. Não vou deixar você desamparado ou você desamparado. Você vai fazer o seguinte: mantém ambas as pernas esticadas. Os braços. Só faz isso assim daqui, ó. Eleva o que der. Elevou, voltou. Elevou, voltou. Só o que der. Entendeu? Não tem que ficar chateado, chateada, não. Vamos lá, vamos fazer comigo aqui uma sequência. Vai! Para quem não consegue levantar, só esse pouquinho aqui, ó. Um, volta. 2, volta 3, volta 4, volta 5, volta Vamos a 7 6, volta 7, volta Legal, pegou, né? Fizemos 7 Agora eu vou fazer para quem consegue levantar Então quem consegue, vem comigo e sobe 1, um, volta 2, volta 3, volta 4, volta, 5, volta, 6, volta, 7, volta. Foi tranquilo? Foi? Foi um pouco difícil, eu sei. Mas calma, calma, não se desespera, porque se você não conseguiu fazer esse exercício, eu vou trazer um outro que ele é bem mais tranquilo, só que requer um pouquinho de habilidade. Qual é o exercício? Você vai colocar o antebraço em contato assim, ó, com o sol. Vai ficar nessa posição. Sabe quando você vai à praia, está na piscina, pegando um solzinho, tirando aquela onda? É isso aí. É isso que você vai fazer. Ficar nessa posição. Professor, estou trabalhando alguma coisa aqui? Não, ainda não. Mas seria bom se desse, né? Aí você vai fazer o seguinte. Elevar suas pernas dessa forma. E vai fazer a extensão. da perna direita, flexão. Extensão da perna esquerda, flexão. Direita, flexão. Esquerda, flexão. Fez só esse movimento, ok? Só esse movimento. Vai lá. Fazendo esse movimento para você sentir um pouco mais a parte inferior do seu abdômen. Tá fazendo comigo? Vamos embora. Fazendo comigo para você sentir. Ah, por favor, não deixa de comentar aí embaixo quantas repetições você conseguiu fazer de cada um. Porque se você não comenta... Não adianta nada ter muita visualização, ter o um joinha e ninguém comentou, aí eu não vou saber se foi fácil, se foi difícil, se eu posso trazer outros treinamentos para dificultar ainda mais ou não. Tá ok? Gostou do treinamento? Gostou da dica? Mais uma dica de treinamento do professor Emílio Júnior. Muito obrigado pelo carinho. Se você quer cardápio, ó, tá vendo ali esse número do WhatsApp? Entre em contato com a Daniela e fala assim: Daniela, eu quero cardápio nutricional para ganho de massa magra, ou para emagrecimento, ou cardápio tira-barriga. Gente, estou falando sério. Fez esse treinamento com cardápio tira-barriga. É um cardápio próprio, tira-barriga. Ele é mais restritivo, ele é muito bom. 1.500 calorias para você, ó, rapidinho trincar o seu abdômen. Até nosso próximo encontro.